Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni e eu vou mostrar para vocês como tirar o melhor proveito do seu barbeador, o Philips OneBlade, o novo barbeador da Philips. Eu vou mostrar para vocês duas formas de se barbear, utilizando esse aqui e utilizando esse barbeador comum. Eu vou tentar mostrar para vocês aí as diferenças entre eles e a facilidade que vocês têm para utilizar o um novo barbeador da Philips. Eu vou utilizar para minha barba uma espuma de barbear comum para utilizar esse barbeador comum também, esse aparelho de barbear. Por quê? Porque será que se eu não utilizar ele vai machucar a pele, vai sangrar, vai fazer alguma coisa assim. Eu vou fazer esse lado aqui com barbeador comum. E esse aqui eu vou utilizar o Philips Blade. de barbear Como vocês podem verificar Eu não tenho muita barba Faz aproximadamente uns 10 dias Que eu já, já deixei crescer E nasceu tudo isso Então eu tenho bem pouca barba mesmo Então vamos, vamos lá E vamos começar a barbear. Ele dá uma, algumas puxadas nos fios da barba. Ele dá umas enroscadas. Ele está passando bem devagar para ele não machucar muito, para ele não puxar. Vamos sangrar um pouquinho utilizando esse barbeador. Agora não dá para passar mais aqui. Finalizei esse lado. O resultado, fica um resultado macio, um resultado a princípio bem aparado, mas com alguns pequenos acidentes. E agora eu vou utilizar o Philips One Blade desse outro lado aqui. Ela possui alguns dentinhos na parte de baixo e alguns na parte de cima. Então é uma lâmina bem fina mesmo, até verificando aí os detalhes. Aqui fica o sinal do EJET para remover a lâmina, basta segurar e pressionar para cima. E aqui já, conecto, já consegui desconectar a minha lâmina. Para colocar também é bem simples. Vocês apenas colocam na posição correta e empurra a lâmina. E está conectado. E agora eu vou fazer a minha barba desse lado aqui com o Felipe já finalizei. Então vocês conseguem perceber que o tempo é bem mais rápido utilizando esse barbeador o acabamento fica perfeito também, da mesma maneira que um barbeador comum, a pele fica bem lisa também no meu caso, e eu não precisei utilizar nada mais do que o Philips One Blade Ele é super leve, ele é bem ergonômico, se encaixa perfeitamente na mão um barbeador muito fácil de utilizar mesmo então, se, se você está interessado eu aconselharia você adquirir um pelo custo benefício que ele possui eu já fiz a barba aqui bem rápido ficou um acabamento bem legal um acabamento bem bacana então se você procura um um barbeador que ofereça qualidade, desempenho e custo benefício usando blade, eu aconselho vocês. Bom, aqui eu fiz o teste, eu fiz o meu barbear, com, utilizando a lâmina zero, que é tirando completamente da pedra. Mas como eu não tinha muita barba, para demonstrar para vocês a utilização dos pentes, o pente de número 2 e o pente de número 1, um, que equivale a aproximadamente 2 ou 3 milímetros, o pente número 2 e o pente número 1. Um, seria aproximadamente 1 um até no máximo 2 milímetros, dependendo da, da espessura da sua barba a profundidade que ele vai conseguir atingir então para isso eu vou chamar o meu irmão aqui que ele tem um pouco mais de barba do que eu e ele vai fazer as demonstrações para vocês, utilizando um barbeador comum também um aparelho de barbear comum e utilizando também o novo barbeador da Philips eu já lavei a lana, então ele está bem limpinho aqui e o meu irmão vai utilizar agora. E aí pessoal, tudo bem? Então eu vou fazer a demonstração agora utilizando um aparelho comum e uma lâmina de barbear -BA comum também. E depois vou fazer usando o novo One Blade da, da Philips. Então vou começar fazendo metade do, do rosto e depois faço outra metade. Vamos lá. deixar barba, então por isso eu vou deixar ela um pouco mais rala e contornar ela com um aparelho de barbear comum. Agora eu vou fazer o controle com um aparelho comum. estar utilizando o One Blade da Philips. Eu vou estar utilizando aqui o pente número 2 dele para estar fazendo a demonstração. Ele vem com dois pentes que você pode utilizar no aparelho. Bem fácil a colocação e vamos estar fazendo o teste agora utilizando ele. Eu vou utilizar ele, não precisa utilizar espuma de barbear ou nada. Eu simplesmente retiro o, o pente dele, dou uma limpada e já começo a utilizá-lo. Muito prático, tem um barbear suave. Muito bom esse aparelho. E o, os dentes de corte dele ajudam muito a contornar, sem necessidade de você ter que utilizar só o um aparelho de barbear comum. Quem já tentou desenhar a barba com outros aparelhos elétricos comum sabe que essa região do bigode pode acontecer de da lâmina acabar machucando, cortando a pele. O One Blade não, ele é super confiável, prático e seguro de usar. É um aparelho muito bom. E isso, com praticidade, sem eu precisar ter que molhar o rosto, usar a espuma de barbear. Tudo em um único aparelho. Agora, como comparativo, vocês podem ver que é possível fazer com um aparelho comum, espuma de barbear, um barbeador elétrico comum, porém, para que usar tudo isso, sendo que você só pode ter o novo One Blade Ele é muito mais prático, confiável, fácil de carregar na bolsa, numa viagem, para quem utiliza todo dia. Então, eu estou emprestando aqui do meu irmão. Gostei, vou acabar comprando um para mim, porque é excelente. Eu gostei do resultado e mais ainda pela praticidade. Pode ver que eu não tenho uma segurança em fazer certamente com a lâmina aqui no, no rosto. Fica algumas falhas, minha barba não é perfeita. É um ótimo aparelho, eu recomendo a todos. Agradeço por ter assistido esse vídeo e obrigado! Pessoal, gostaria de agradecer por terem assistido esse vídeo com a demonstração do novo pormenor Philips Ambiente. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!